a sua pessoa querida da melhor idade, da terceira idade, se você é da melhor idade, da terceira idade, traz o seu jovem e nós vamos fazer essa interação de novo. Vamos partir agora de outras referências, de outros pontos de saídas e usarmos outras dinâmicas para a gente produzir texto, produzir frases, que é isso que diferencia a gente dos outros animais. Se você sabe falar, você sabe fazer rap. De repente, pururu. É uma questão de visão, prática, técnica e se sentir à vontade com o que você está fazendo. E é isso. Valeu. Eu vim aqui com elas e falei: Bom, vamos fazer junto, né? E aí elas estavam falando, né? Que na época delas elas escutavam Elis Regina, escutava Alves, Frank Sinatra. E, e aí saiu um negócio assim entre nós três. Hoje estou feliz por estar aqui.